Bom dia, galerinha. Como é que vocês estão? Tivemos aí um intervalo de uma ou duas semanas sem gravar, mas we come back. logo aqui. Ó. O cara disse que vem não vem. Tá ventando muito. Ontem, quando eu tava passando sobre o viaduto dá acesso ali a Avenida CM, teve um momento que eu tive que reduzir por causa do vento. Eu não tava aguentando. Eu tava já deslocando a moto segurar vocês Eu porra acho que eu reduzi aqui que se eu continuar esse embalo aqui então detalhe uma curva de empurra pra baixo e aí é chão uma semana passada tava muito focado em dois projetos que tava tocando o primeiro foi de montar um uma solução de alta disponibilidade com o NAS, NICE, que é o Network Area Storage. O NAS, NICE, traduzido para quem não sabe, é, é um servidor cheio de disco, que a função dele é só armazenamento, e fica acessível pela rede, como um grande servidor de arquivo. Ele, ele tem mais recursos porque, por exemplo, é o protocolo que, que eu estou utilizando. Nele é o protocolo SCANSE. Então, assim, quem, quem lê e escreve dentro dele não é o assim, usuário comum. Eu, você que cria uma pasta, não, não, quem está escrevendo nele são dois servidores de virtualização utilizando o VMware ESXi. E utilizando a Scan multipath para ter aí, disponibilidade, mudança, desempenho. Enfim, ficou uma parada legal assim. Um bocado de cabo plugado lá. Tive que implementar protocolo LACB também. Algumas portas do Switch. Ficou um negócio bacana, bacana. Eu vou documentar, vou colocar no blog. Vai ficar bem legal pra quem quiser montar quem tiver recurso, né? Porque é um pouco caro. Embora, ao mesmo tempo se rebarata é que você comprar uma solução dessa já pronta no mercado é muito caro. Você montando aí, por exemplo, o que eu montei lá não deve ter passado 100 mil. 100 mil, 100, 100 mil reais. Mas já por mim, a solução pronta é muito mais cara. Eu, eu, eu digo a vocês assim... Deve ficar em torno de início. Ó, vento de novo. Da porra. Em torno de 150 a 170 mil. E vai aumentando de acordo com a quantidade de disco que você quer. Bom, esse foi um projeto e o outro foi de arrumação de hack. Simples e puramente arrumar um hack. Parece uma coisa simples, mas é que é muita atenção porque era um ambiente muito bagunçado, cabo embolado, tudo a mesma cor, sem identificação. E aí o que a gente fez? A gente mapeou todas as portas do suíte são oito suítes. Oito de pendles A gente mapeou todas as portas Um trabalho Bem complicado E daí a gente utilizou É legal, a gente tá vendo que você tá dando certo A gente sabe que você quer entrar Só com seus amiguinhos cooperarem Ah, tristezona né? linda é assim, e aí o que acontece? passa pra cá a gente montou o hack de volta trabalhou, a gente levou um fim de semana inteiro no sábado a gente começou 8 e meia, terminou nove e meia da noite Continuou no domingo, 8 horas da manhã e terminou 10 e meia da noite. Porque além de você ter que recolocar os cabos tudo no lugar, a gente identificou os cabos, colocou umas anilhas chamadas de, de, é, marcador, de é, marcador de porta tipo seta. E a gente colocou em todos os cabos, separou os cabos por cor, que é vermelho, ele ficou para desktop, aí branco o cabo do servidor, amarelo cabo de de far o roteador que desce para LAN azul cabo que vai para WAN e isso e cabo verde cabos de uplink né que ligam suíte switch no core os switch de acesso no switch do core e cabo preto para outros tipo termômetro é, tape library não tape, tape branco. É, hum. preto também vai para DVR vai para o telefone, tá ligando no, no balão da operadora, essas coisas. E aí ficou bacana, a diretoria aprovou, gostou, elogiou bastante. Aí quem fez o serviço foi eu, o Antônio, Santana e o, o Daniel, a galera aqui da, da saúde. Rapaz, bate com o vento aqui sem é aqui, ó. Aqui que quase me derruba ontem. Peninho agora e é isso aí galera Na volta a gente faz outro E aí conversa de Outra coisa que encerra trabalho Se eu tivesse filmado semana passada ia, ia ser um saco pra você e porque... ia contar Eu queimando o juízo, mas tá de boa agora Valeu? Tchau, tchau